Salve! Sou Marco Querini, acabei de voltar da Fundação Logosófica e, claro, não podia deixar de fazer o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje está relacionado como a gente transforma determinados conhecimentos em aplicações para a própria vida. Muitas vezes pode acontecer da gente ter uma teoria, ou seja... Eu, quando era pequeno sempre ouvi falar de como é que era o gelo, de como é que era a constituição da água, a baixa temperatura, de como seriam os focos de neve, de como seria a neve, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer a neve, então uma coisa é a gente conhecer a teoria sobre o gelo, uma coisa é a gente conhecer a teoria sobre a neve e outra é a gente estar próximo e poder desfrutar desse tipo de conhecimento, ou seja, colocar o conhecimento em prática para ver se aquilo que a gente aprendeu realmente é uma verdade. E na nossa vida muitas vezes acontece isso, a gente lê determinados livros, a gente toma contato com determinados conhecimentos, mas até que a gente aplique esses conhecimentos na nossa realidade interna, ou que a gente utilize esse conhecimento na própria vida, são apenas teorias, nada mais do que teorias. Então, eu tive a oportunidade de alguns anos atrás de estar na Alemanha e eu estava na casa da, na, da, dessa minha amiga. E a gente foi levar as crianças para brincar de esquiar e de andar de tre... é... não sei se é trenó, é aquele em que você escorrega sentado ou deitado. E foi muito legal, porque pela primeira vez eu tive a possibilidade de tomar contato com o que que era a neve, sentir a textura, sentir ela caindo no meu rosto, poder dirigir numa estrada com neve e perceber a diferença das texturas que ela tinha em conformidade com os dias que se passavam, ou seja, quando você está presente na neve no primeiro dia, ela está de um jeito, mas se não neva nos demais dias, ela se solidifica, ela praticamente tem um outro tipo de textura, então você tem a possibilidade de brincar, fazer as bolas de neve, poder fazer as brincadeiras com as crianças, só que é uma experiência que a gente só consegue compreender quando a gente vivencia essa experiência. Então, na nossa vida tem isso. Muitas vezes a gente se depara com determinados conhecimentos, a gente sabe tudo a respeito, teoricamente. Mas enquanto a gente não coloca em prática, enquanto a gente não vê com os próprios olhos, enquanto a gente não usufrui desse conhecimento e não aplica essa realidade, ele simplesmente vai ser apenas uma teoria. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, curta o vídeo, curta o canal, deixe seu comentário. E, claro, se você entende que esse vídeo tem uma mensagem de bem, compartilha. Afinal de contas, está na hora da gente começar a transformação em nós mesmos, ajudar com as pessoas que a gente ama e, é claro, na construção de um mundo que possa ser muito melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo.